E aí, aqui de novo, a gente tá vindo com Slime Rancher. Jogando de simulação de slime? para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. A gente tá jogando PC. Vamos brincar um pouquinho, só que do começo, fazer um novo jogo. Vamos ver o que, que dá. Vocês estão vendo os slime pulando aí, Serelep? E a nossa personagem, a guria. Vamos lá, novo jogo. Há mil anos, luz da Terra. Tem um planeta conhecido como Borda, muito distante. Beatriz levou. Começa seu primeiro dia como rancheira de slimes. <risos> rancheira. Ó, da aí com a Beatriz, vamos ver. Tem tá um tutorialzinho. Ó, a gente tá fazendo um tutorial aí. Eu vou jogar aqui o slime no... no. Nossa. Isso aqui, né? Onde você deixa os slimes. Eles são bem bonitinhos. Bom, o objetivo do jogo é tocar o rancho, né? É isso, é tocar o rancho. Na melhor forma possível. Aqui a gente faz uma plantação. Tem um preço. Pode fazer um curral, um galinheiro Pode fazer várias coisas. A gente tem... São... Dois... Seis espaços no rancho. Acho que ali tem mais, oito, oito espaços no rancho para desenvolver. É interessante esse jogo, é, é... sossegado, assim, não, não é muito estressante não, só que precisa de farmar dinheiro para fazer essas coisas né, e para isso qual que é a moeda? a moeda é a seguinte, você pega um slime com o seu aspirador vamos jogar ele ali pegar só os que estão por aqui. Ó, isso aqui isso aqui o slime fez, viu? vamos dizer que isso aí é o produto do slime Nós queremos um plort de slime, quando eles comem produzem plort você já sabe o que que é o Plort, né? E a gente vem aqui neste mercado, joga o Plort aqui e recebe dinheiros. Legal, né? É só isso. É só isso. Então a gente tem que ir explorando o mundo, a gente nem chegou a sair. Vamos alimentando os Slimes, já já, ó, Plort. Pô, meu já saiu forte. De... <risos> a gestão rápida do slime. Bem, isso cobre os pontos básicos. Bom, a gente não estava prestando muita atenção nas plaquinhas do lado. Seria legal sumir se sumisse. Recife Ácido. Olha que legal. Tem o um mundo, ó. Mapinha. Olha como é grande. Ó. Ainda, tem... Ainda tem isso, que deve ser tipo uma área pra cima ou pra baixo. Olha quantos slimes! E você pode usar o um aspirador pra puxar vários slimes. Oh. <risos> Quanto mais slimes tiver, melhor. Mais pouco mais de slime ele faz. Então, a gente no começo vai trabalhar somente com o extrativismo A gente colhendo aqui ó, os... O que tem disponível Aquilo ali ó, Umas dicas aí No início os slimes são só esses bonzinhos, sabe? só bonzinhos, mas depois você vai achando os slime mais nervosos. Ó, oh! vamos explorar aqui ó. A gente pegou, <risos> a gente pegou alguns passarinhos sem querer. Coletamos dois, <risos> coletamos dois explorates. Vamos voltar lá, fazer um dinheirinho. Depois a gente vamos criar um cultivo lá no nosso rancho A gente vai explorar ali mais para baixo Aqueles bichos ali mais agressivos É interessante os slimes se misturar. tem um limite <risos> lá enquanto a ó alimentar só de cenoura cenoura saiu voando pegamos 20 plot rosa quantos de dinheiros isso vai dar ó oh, 480. Aí vocês veem que cada, cada plort aí de Slime tem uma, uma cotação diferente, né? Eles vão ficando mais e mais caros. Olha esse aqui, 320. Já está tudo em queda os valores? O que, que é isso aqui? Mercado de plorts. Hum, os tutoriais da vida, né? Seguinte, vamos fazer um cultivo, uma plantação. Opa. Você construir uma plantação, dispare uma fruta e um legume para iniciar. Uia! Que legal! Porque eles estão pequenininhos, né? Bom, se eu não me engano, para as coisas resetarem, você tem que vir aqui. Pode dar uma olhada no estar meio, né? Você pode dormir até o dia seguinte. E aí, ó! Tá aí o Explored. Bom que isso, né? Os slimes, pelo jeito, estão fugindo e não.. estão se multiplicando com tudo o alimento que a gente deu. Só confirmar algo. Não. Uma vez comprado.. Eu achei que uma vez que você comprava um desses slots ia ficar mais caro, mas não ficou. Será que dá para cultivar a cenoura? Ah, não, eu coloco aqui errado. Cerca que é mais alta? Ah, tá. Rede da área, escuta Sola É, tem aí os upgrades de cada.. De cada parte aí do rancho. Isso aqui, o que é? Mais tanque de água, jetpack um ou módulo cardíaco, núcleo de força, dilatador de tanque. Tem mais e mais upgrades. É um jogo.. vamos dizer assim. Não tem muita coisa para ser feita. Tem um fim. Começo, meio e fim, esse jogo. Você tem que abrir o mapa todo, né? Explorar o mapa todo. Eu acho que quando você termina, deve. terminar o mapa todo pra... Pra acabar, né? <risos> deve concluir a brincadeira. Muito bem. As coisas não nasceram como eu imaginei que nasceriam se a gente dormisse. E agora, bom, como a gente está com um, um, atingindo o, o, o teto aí, né? Dar uma olhada o que fazer. É possível expandir o rancho? Vamos ver no mapa onde a gente está. Talvez o rancho pode expandir tudo para cá. só um pedacinho. Vamos explorar aí o que tem, o que pode ser explorado. E depois de muito dormir, as coisas voltam... Eu não quero mais slime, meu rancho já está cheio de slime. Estou coletando cenouras. Não precisa escolher o slot que você... Quase que a garinha foi, hein? Jogando slime para qualquer lado. agora vamos dar uma olhadinha né, a gente já vai ali. Aqui, muito bem, Aqui tem uns slimes azuis, e aí eles começam a se misturar. Ele sugere a gente fazer um upgrade, aí, comprar as botas. a fazenda continua bagunça, o rancho né? Vamos jogar um plot de grado e. Oh. 375, acho que temos dinheiro pra botinha. Água, jetpack? Com essa cabeça nas nuvens? Botas de corrida? Compramos um jetpack. Oh, que legal! Tipo, a energia acaba? Não, a energia é a volta. Bem legal, pegamos um jetpack. Agora a gente vai lá naquele slime gigante. Ó, vai ficar fácil né? Explorar com jetpack. nosso jetpack sofre um pouco para subir a gente, né? A gente nem é gordinho. A de tesouro está trancada. Ali, estoura esse slime gigante. Se eu não me engano, a gente tem que ir lá alimentá-lo. Olha que bonitinho. Gordo rosa, dieta, Tudo. <risos> A gente vai alimentando o gordo. <risos> Deu certo. <risos> Alimento o gordo até ele explodir. E aí deixa cair uma chave, ó. Você que tem nessas caixas, eu provavelmente fiz uma bobagem, fiz, fiz uma bobagem, uma, uma galinha e um cubo <risos> um <slime. risos> com o slime, o slime comeu a galinha, coitado. Temos um cubo de morango, recebemos um e-mail aí da Casey. Aqui, ó. Como eu suspeitava, as áreas onde o... teve toda aquela guerra lá dos slimes, já estão se recuperando. Agora eu não tinha visto isso. Tem a parte de missões também. Eu só te pede isso aqui. Se você pacar você ganha tudo isso. Ó, 250 de Gold. Pedrinhas, cenouras. Ficou oh, legal. Mas vamos lá abrir uma porta? <risos> Vamos abrir uma porta, Dá uma olhada no mapa. Ah, aqui é um tesouro, não sei como abrir os tesouros ainda. Então, vamos abrir a porta aqui, se eu sei, tem uma chave, então abre uma porta. Então os slimes bonitinhos que são extremamente explosivos. Abra de sesão. Prontinho uma área. Uma área totalmente nova. Não, a gente não tem um mapa daqui da região E tem Slimes novos ali, ó Slime de magma e Tem uma misturada de Slime, danada, hein pegamos, pegamos um Slime de magma melhor que isso só se a gente pegar o o que ele faz, né? Lord acabou. Tá aí né? A gente jogou um pouquinho de slime ranch. Slime Ranch. O rancho dos slimes. Fazer uma boa grana, hein? Plantação, vamos lá, comprar. Para plantação de cubo morangos. A árvore é diferente, legal. Vamos dormir e acordar. O que a gente podia fazer também é pegar esses slimes aqui. Estão bagunçando a nossa, nossa fazenda. Guardar eles, né? Neste compartimento. Será é que eu vou acertar? É... <risos> Esse eu não acertei não, coitado... <risos> Dormi... Acordamos no cagado dos patos... Os Slime ó, tá querendo fugir... ó. As Não dá muito certo deixar eles do lado de uma planta. de um cultivo. Eles pulam, ó. Vamos ver nossa, nossos moranguinhos como estão. Ah, já comeram todos os morangos, pô. Que mancada. <risos>